Muito feliz de poder introduzir agora minha esposa para ministrar a próxima palavra. Kelly tem, durante esses 25 anos de casado que estamos na iminência de completar, demonstrado um tremendo compromisso com Deus, frutificação na vida cristã e acredito né, que a vida de piedade que ela tem vivido autentica profundamente essas verdades que ela vai compartilhar que eu acredito ser de suma importância. Então, quero introduzir minha esposa, Kelly Subirá, que o Senhor te use mais uma vez, querida. Amém, obrigada. É uma honra poder compartilhar alguns conselhos nessa nesse momento, baseados na palavra de Deus. Eu quero falar sobre a mulher e o ministério. Então, não é fácil, né? eu, eu falando na, na pessoa, mesmo como uma esposa, como mãe, conciliar o nosso serviço ao Senhor e o nosso trabalho a Deus, é muito difícil a gente ser Maria no mundo de Marta, onde nós temos tantas agitações, onde nós temos tantas preocupações mas há um caminho, né? Deus não nos pediria para que nós fôssemos frutíferos se Ele não nos desse a bênção, a capacidade de frutificar nele. Né? Então lá em Lucas 10, 18 a 42, nós podemos conferir essa passagem, aonde nós vemos ali Maria achando o melhor lugar para se estar, né? que é aos pés de Jesus, e Jesus mesmo falou que essa parte era a parte que não lhe seria tirado. então não tem nenhum lugar, nem nenhuma experiência melhor do que nós nos lançarmos aos pés de Jesus, mas o trabalho de Marta também era importante e eu acho que a nossa dificuldade né, é como realmente a gente poder conciliar essas, aquilo que é eterno, aquilo que se soma para a eternidade com aquilo que é prático, necessário e eu quero dar algum, alguns conselhos baseados nessa trajetória e de tantos anos servindo a Deus em família e Primeiramente, eu quero falar sobre o ministério em si. Eu sei que tem algumas áreas meio pantanosas sobre o Ministério da Mulher e nós não vamos entrar nelas. Eu vou ficar sobre nesse lugar aonde todos nós, realmente, como filhos de Deus, nós precisamos dar uma resposta. O nosso serviço, né, é uma resposta do nosso amor a Deus. É o um entendimento de que Ele nos chama realmente para apresentarmos os nossos frutos. Lá em João, no capítulo 15, versículo 2, a Bíblia diz que todo ramo que estando nele não der fruto será cortado, né, e aquele que dá frutos vai ser limpo para que produza mais frutos ainda. Então, eu, eu não sei para você, mas essa verdade, assim, ela vem ao meu coração e sempre me traz um certo temor, porque eu não quero ser esse tipo de árvore, né? Eu não quero, que não tem frutos para apresentar para o Senhor. Senhor tem sido tão bom nas nossas vidas, tem nos abençoado, tem derramado tanto. E há essa dinâmica, então, onde nós, como filhos de Deus, precisamos transbordar sobre a vida de outros, amor, cuidado, né? atenção, isso é bíblico, há também a questão da proclamação das boas novas nós não precisamos não podemos ficar acomodados vivendo a nossa vida egoisticamente né isso não é bíblico e então a mulher ela tem na palavra de Deus ela tem ali várias expressões ministeriais então entendendo o ministério como serviço ao Senhor a Bíblia apresenta as mulheres envolvidas já na igreja, ali no Novo Testamento, a igreja, as mulheres ali cuidando de áreas realmente importantes, como o serviço mesmo a Jesus, aos discípulos, elas seguindo, elas ajudando, cooperando. Nós vemos ali no livro de Romanos né, o agradecimento a várias mulheres e algumas expressões dizendo, pelo seu muito serviço a Deus. Então nós vimos ali mulheres que oravam, mulheres intercessoras, mulheres que profetizaram. E a Bíblia, então, nos ensina que há esse lugar para todos os filhos de Deus, né? De nós nos entregarmos no serviço. Nós precisamos ter essa consciência e por mais que nós, em algumas fases da nossa vida, a gente possa ficar um pouquinho dividida quanto aquilo, o que é mais importante? Como conciliar tudo? Nós não podemos abandonar essa mentalidade de que nós temos uma resposta de amor para Deus, que é o nosso serviço a ele. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 11, nós vemos é, um padrão que é colocado para as mulheres que servem. Né? A palavra também fala sobre o padrão da mulher cristã em outros textos, mas esse está ligado realmente à mulher que servia no diaconato, ali, fala sobre o padrão para o homem, e daí fala igualmente para as mulheres, então coloca ali algumas características. Então o ministério é uma resposta de amor, né? E, e para estarmos aptos para desenvolvermos alguns lugares de liderança, precisamos também de exemplo, de postura. Esse texto que mencionei diz assim: quanto às as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Né? Então, nós vemos ali alguns. É, realmente, algumas características que nós precisamos desenvolver para atuarmos em lugares de liderança cristã. Né? A mulher precisa ter uma postura, assim como também o homem é cobrado, é requerido. Mas agora, voltando um pouquinho a atenção para esse aspecto da mulher, e tem um texto que me desafia muito, que é lá, está escrito em Tito, no capítulo 2, os versículos de 3 a 5, para mim é o meu alvo a ser atingido, né porque a palavra de Deus fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a se portarem dessa forma. Então, na medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, nós precisamos atingir né, esses padrões aqui colocados, essas, essas características né, de uma mulher segundo o coração de Deus. E a palavra diz assim, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que elas tenham uma conduta reverente. Não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens e recém casadas a amar o marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Eu não sei se você já teve uma experiência assim de ver alguém assim no planeta Terra falando mal de um crente. Né? Quando as pessoas elas têm má atitudes, se elas não forem cristãs, tudo bem. Tipo, ah, é uma pessoa grossa, é uma pessoa. Sabe, uma pessoa que não tem muita educação, mas se um crente pisa na bola, sempre aquilo que ela crê vai ser colocado em cheque né E a palavra de Deus fala que a mulher que não se comporta dessa forma, né quando ela não é uma boa dona de casa, quando ela não ama e não cuida bem dos seus filhos, que são valores que a palavra apresenta como valores importantes. Então, o mau comportamento dela, a palavra de Deus fala que vai fazer com que... A palavra de Deus seja difamada. E eu me lembro quando eu ainda nem era crente. Eu era uma adolescentinha e eu tinha uma vizinha crente. E ela sempre falava que a gente, você sabe que a gente, a gente é para o inferno. Ela nunca pregou para mim sobre como eu poderia ir para o céu. Mas ela falava que a gente não era crente, a gente é para o inferno. Então, como adolescente, uma pessoa que não conhecia Jesus, com meu coraçãozinho ainda cabeludo, sem a depilação, assim, do trabalhar de Deus, né, com o um coraçãozinho feio. Eu lembro que eu falava, eu olhava para ela e falava mas ela tem uma atitude tão ruim, ela faz algumas coisas, e ela tinha um comportamento de não honrar os pais, eu lembro de uns namoradinhos, na época, assim, eu era uma menina que não era crente, mas eu obedecia os meus pais, eu não me envolvia com os meninos, e ela se dizia crente, e ela fazia essas coisas, e eu me lembro do meu coração, então feio, uma atitude ruim de quem ainda não conhecia Jesus, julgando e dizendo exatamente isso, mas que tipo de crente essa pessoa é? Eu não quero ser isso, né? eu não quero para mim, e nós sabemos que quanto mais essa pessoa, ela Vai assumindo responsabilidades. Então, se é uma pessoa que é um líder de um grupo caseiro, alguém que ministra, que tipo, cuida de uma reunião qualquer na igreja, ministério de intercessão, ou qualquer outra coisa, se você faz algo para Deus, você vai ser ainda mais cobrado. Né? E nós precisamos entender isso. É assim que funciona. Não adianta a gente querer sabe, realmente protestar sobre isso, porque nós somos imperfeitos, mas nós damos um nós precisamos nos esforçar realmente nesse testemunho né que para honrarmos a Deus em todas as coisas eventualmente né um ser humano falha um líder falha ok precisamos consertar e, e mas o nosso exemplo é importante a gente precisa considerar isso como mulheres né que amam a Deus eu sei que muitas mulheres que vão estar me ouvindo, me ouvindo são pastoras líderes são mulheres que estão à frente de vários serviços importantes dentro das igrejas né? e eu quero te falar que nós temos essa escolha de servir a Deus, é uma resposta de amor tão importante, e eu quero realmente, eu sei que Deus vai fazer algo no teu coração nesse tempo, que você ouve é uma palavra sem muitas novidades, mas para lembrar que Deus, ele conta com, conosco, né o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, ele comprou a todos, e nós somos importantes naquilo que Deus tem para fazer no planeta Terra, então, né que nós possamos ter sabedoria para lidarmos com todas as frentes importantes que nos cabem enquanto mulher, mas não deixarmos de assumir coisas que vão fazer diferença realmente na vida da igreja, na vida da nossa cidade, na vida do nosso país e nas nações, é onde Deus nos quiser. Eu sei que tem muitas missionárias que também têm feito esse trabalho de fazer algo importante para Deus e conciliar as outras coisas, então vamos lá, vamos meditar mais algumas, alguns aspectos relevantes. Então o primeiro conselho que eu quero falar é compreenda o ministério, entenda que isso é algo importante, para nós é uma honra, para qualquer ser humano poder responder o chamado de Deus, não deve ser só o peso, eu já ouvi tantas vezes pastores e líderes falando, ai é tão difícil, ai como é pesado servir a Deus, e eu acredito que Deus realmente quer nos, nos lembrar que, Servir a Deus é uma grande honra, é um grande privilégio, e o nosso coração precisa lembrar disso, para que quando, enquanto nós fazemos o que fazemos para Deus, a gente possa fazer com o coração correto, com alegria, com esse olhar de amor para com Deus, sabe? Como essa resposta, e aí isso vai ser sempre um renovo a cada dia, quando tiver difícil, porque vão ter dias difíceis, você vai lembrar, o ministério é uma honra, né? A palavra ministério significa trabalho, qualquer trabalho que a gente possa fazer para Deus, é algo é muito pouco perto de tudo que ele tem feito nas nossas vidas, tudo que ele já fez nos dando em Jesus Cristo a salvação para as nossas almas, então que a gente possa ter esse coração correto, né? Que as dificuldades possam ser sempre pequenininhas em relação a tudo aquilo que ele tem feito, que a gente foque os olhos no grande Deus que nós servimos. O segundo conselho, eu quero falar um pouquinho sobre ajustar, né? ajustar as prioridades. A gente vive num mundo realmente que o ritmo é muito acelerado, e muitas vezes aquilo que é urgente toma lugar daquilo que é importante. E uma coisa que Deus tem ministrado muito na minha vida, já há algum tempo, né? é uma verdade que está em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5, que diz assim, o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Então, quando nós nos damos num trabalho para com Deus, às vezes a nossa vida vai mudando. Eu me lembro que me converti aos 15 anos, aos 19 me casei, e foi um primeiro estágio de ter que fazer esse exercício um pouquinho mais radicalmente sobre ajuste de prioridades. Porque agora, como uma mulher casada, eu né, adquiri a responsabilidade de manter uma casa em ordem e de cuidar bem do meu marido. E eu também tinha o desafio de trabalhar fora e nós já éramos pastores na época, então eu trabalhar então na igreja. E eu me lembro que muitas vezes eu ficava cansada porque eram tantas coisas para fazer. E a sensação que eu tinha era que eu era, sabe, aqueles equilibristas de prato, assim, aqueles que, tipo, eu não sei se eu era é equilibrista de prato, eu acho aquele, aquele show de circo que ficam vários pratos ali sendo equilibrados e girando, né? E eu me sentia muitas vezes. Sabe, mantendo aqueles pratos girando, mas de repente eu percebia que um estava quase caindo ali, né? E aí eu dava atenção para que ele não caísse, depois era o outro lado. Então eu acho que muitas de nós, mulheres, né? Você talvez esteja numa fase agora, eu estou numa fase mais tranquila, porque os meus filhos já cresceram, né? E nós estamos numa dinâmica como casal muito gostosa, é um tempo novo, mas eu me lembro de como cada fase foi bem desafiadora, né? E depois que a gente, que eu aprendi a como organizar o meu tempo de devocional, o trabalho da casa, o trabalho fora, o trabalho na igreja, chegaram as crianças. E filhos pequenos são uma bênção, os filhos são herança do Senhor, mas os filhos requerem atenção e educação e um olhar dedicado. Então, realmente é uma aventura. Mas nós não podemos, mais uma vez repetindo, né, deixar que as coisas urgentes, Tomem o lugar daquilo que é importante. A palavra de Deus, ela é recheada de princípios, né, que nós precisamos viver junto com os nossos filhos, nós precisamos viver dentro da nossa casa. E nós e é, e é um trabalho, então a Bíblia fala: "O coração do sábio conhece o tempo e o modo". E todo o meu percurso então de organizar as prioridades, eu aprendi que o melhor, o melhor que eu poderia fazer era colocar assim, realmente essas questões todas diante do Senhor e falar Espírito Santo de Deus me guia, me dirige, me ensina realmente ter, assim, a ter os meus olhos, os meus ouvidos e as minhas ações voltadas para aquilo que é mais importante. Uma vez que você entrega realmente o teu coração e você pede para que Deus venha te ajudar nisso, né, você vai perceber que o Espírito Santo que ouve o nosso clamor, Ele nos responde. Então, cada dia que eu acordava, né, na maioria dos meus dias, o meu coração já queimava por ele. Porque começar um dia sem devocional, sem um tempo de oração, é você começar, sabe? Como você sair com o seu carro, sabendo que você está na reserva. Você já sai ali com uma, com uma falta, sabendo que vai dar ruim a qualquer momento... Né? E você precisa abastecer realmente o seu coração na presença de Deus para que você saia, sabe, comece o seu dia de um jeito, sabendo que você tem a provisão para aquilo que você precisar. Né? Então, eu sempre, assim, amo, eu amo demais o Espírito Santo que faz isso em nós, que nos ajuda a entender né, o tempo e o modo. A Bíblia fala que o sábio age dessa forma. Então, para cada estação, o Senhor vai nos dar a sabedoria, a inteligência, a destreza de saber como lidar? Eu me lembro que os filhos pequenos, né, Luciano e eu, nós decidimos baixar o nosso padrão, vivemos de uma forma onde o nosso tempo pudesse estar mais voltado para eles mesmo, porque precisavam desse nosso olhar, né? então nós deixamos de fazer algumas coisas que nós tínhamos ideias e poderíamos fazer ou trabalhar mais, mas para que a gente pudesse estar presente cuidando, e eu me lembro que eu sempre trabalhei desde muito cedo. Né, e eu, eu quando me casei, eu tava fazendo faculdade ainda, tava fazendo pedagogia, e eu sempre tinha oportunidades para estar tá dando aula. E quando meu filho nasceu, então além da igreja, que eu já ajudava, servia, eu me lembro de uma experiência que eu tive, muito que foi uma coisa que eu aprendi bastante. Eu quero compartilhar com você, né? Talvez você esteja vivendo esse, essa, essa fase, sabe? Eu tava com meu filho pequeno, e na, eu tava terminando a faculdade, e, eu, e apareceu uma proposta de emprego, e eu tava assim. Muito em dúvida se eu voltava também a trabalhar fora. E eu lembro que eu fui conversar com uma senhora. E eu falei: Olha, eu tô tão em dúvida, são tantas coisas tão importantes. Mas se eu trabalhar fora, eu vou ter um pouquinho mais de, de recurso dentro de casa e eu vou poder comprar as coisas que eu quero dar para o meu filho. Eu queria que ele pudesse usar as roupinhas na época, né? De agora, já 20, 20 e poucos anos atrás. É, então, eu lembro que eu queria comprar o sapatinho da moda a roupinha tal, os brinquedinhos pedagógicos que eu valorizava muito, na, da marca tal. E eu falei para ela, e hoje nós não podemos fazer isso, né? a gente no ministério somente, a nossa, nossa, entre, tipo, nosso salário era realmente bem apertadinho. falei Então, eu acho que se eu voltar a trabalhar meio período, vai ser algo muito especial. Daí ela falou, mas quando eu apresentei as razões pelas quais eu queria voltar a trabalhar, essa senhora olhou para mim e falou, olha... Você aceita o meu conselho de verdade? Eu falei, lógico, não, eu estou aberta, manda, pode falar. E ela olhou para mim e falou assim, olha, quando o seu filho crescer, ele não vai se lembrar o sapatinho que estava no pé dele nessa fase, que ele é um bebê, nem da calça jeans, porque eu lembro que eu falei especificamente, eu quero comprar calça jeans tal, o sapatinho da marca tal, que eram coisas que eu achava linda e que eu via, e eu queria ver meu filho com todas aquelas coisas. E ela me falou ele não vai lembrar nada que ele vestiu. Ele também não vai lembrar que tipo de brinquedo exatamente ele teve nas mãozinhas dele nessa fase. Mas se você esteve presente ou não, isso vai fazer toda a diferença. Quando ela falou aquilo, eu me lembro de olhar para ela e falar, amém, sabe? Não foi só um amém. Foi, amém, porque na verdade... Né, aquela tentativa de sair, além de trazer o, o recurso também, era um pouquinho que eu estava tão cansada de ficar só em casa, eu não conseguia mais muito nem conversar com as pessoas, eu chegava na igreja e alguém ia conversar comigo, eu não tinha assunto porque só sabia falar sabe da hora do mamar, da hora da troca, da hora da fralda e essas coisas, eu falei gente, eu preciso sair um pouco de volta, né, estar assim, tá com as pessoas normais, assim fora desse contexto que é tão cansativo e meu coração foi ali, então, provado. E eu agradeço ao Senhor que pôde né, usar uma pessoa para me dar um conselho, que eu acatei. Né? E não, quando eu voltei, então, trabalhar, foi um momento mais à frente, com os filhos né, podendo estar comigo, e fez toda a diferença. E muitas vezes, no ministério mesmo, nós temos oportunidades que a gente precisa né, saber se aquilo é uma prioridade para aquele momento. Às vezes, a dúvida é porque, sabe, se é uma coisa para Deus... A gente fala, não, mas então se Deus é o mais importante ele isso está aparecendo, eu devo ir. Mas nem todas as portas abertas significam que é Deus necessariamente sabe, nos mandando ir. A gente sabe o nosso chamado, mas a gente tem que discernir o um modo, o um tempo. E eu me lembro que Luciano e eu estávamos com um compromisso administrar sobre família numa cidade próxima lá de Curitiba. E eu estava muito feliz com a oportunidade e tudo, mas foi chegando o dia de, da administração, ele, ele ele estaria dando a maior a maior parte das palavras, eu ia compartilhar apenas algumas coisas na área de educação de filhos, e estava chegando o dia de... E o meu filho, eu percebi que ele estava com muita dificuldade em matemática. Na época, ele era pequeno, assim tipo, acho que estava ali no ensino fundamental, não me lembro exatamente, mas talvez ali quinta, sexta série, sétima, talvez... E com assim, aquela, aquela matemática que vai ficando um pouquinho mais complicada, as equações e tudo mais. E eu, eu amo matemática, na época eu sabia um pouco mais. Hoje ainda, preciso, se eu precisar fazer um SOS como aquele, eu teria que estudar um pouquinho. Mas, na época, eu poderia ajudá-lo. E eu falei então para o Luciano, eu falei, olha, amor, eu não acho certo eu viajar com você para falar de educação de filhos e deixar o nosso filho na mão. Então, eu quero que você me abençoe, por favor, me abençoe para que eu fique e ajude o nosso filho a sanar essas dúvidas, para que na prova, que não daria tempo de eu estudar com ele e voltar a tempo dele de fazer a prova, que já estava muito pertinho. Então, o Luciano me abençoou e falou, ok, Kelly, eu acho que a sua justificativa é ok, é aceitável e, realmente, você vai falar de educação e você vai deixar um buraco aqui. Então, ok, fica com ele, estuda com ele, e aí ele foi. Então ele é, é excelente mestre, né? Ele foi substituída da melhor forma que poderia, mas na verdade ele, ele voltou para casa e ele falou que ali, aconteceu algo tão interessante, Eu, né, eu me a tua palavra tal, mas aí eu falei, eu, eu justifiquei a sua ausência, pedi perdão no seu nome como você havia me pedido e eu falei que você ficou, porque nosso filho estava com essa dúvida, contei a situação. E, ele foi, e no final do evento, vários pais me falaram que o que mais marcou a vida deles naquele momento é o fato de você não ter vindo para cuidar dos nossos filhos. Ele falou, eu não estou achando muito justo, a gente brincou, obviamente, com isso. Ele falou, eu estou achando injusto, eu que fui lá, viajei, ministrei tudo e você ainda ficar com esse crédito. Você nem foi, a história que mais marcou foi a tua, a gente riu. Né? Nós nos divertimos um pouquinho com isso, assim que Deus é tão bom. Né, que pode usar aquele exemplo, aquele aquele momento realmente para ministrar alguns corações, mas essa é uma realidade, muitas vezes a gente aparece coisas diante da gente, assim enquanto ministério, que o nosso coração queima, porque eu, desde muito jovem, eu sempre quis viver para Deus, servir ao Senhor, dar os meus dias para Ele, então quando os filhos eram pequenos e apareciam oportunidades de nós como família, né ou acompanhando meu esposo, tá pregando a palavra de Deus, tá servindo pessoas, o meu coração ficava, mas é pra Deus, então, sabe, mas nem sempre, né? a ação em si vai justificar a falta que vai ficar em casa, então, que o Senhor sempre nos ajude, né? E ajude você, mãe, que talvez esteja passando por isso, a entender, sabe? E o Espírito Santo vai te ajudar realmente a ter esse olhar. Tem fases que os filhos estão mais tranquilos. Eu não deixei de fazer todas as coisas, né? E algumas, algumas vezes eu contei com o apoio, levei os meus filhos em muitos encontros, em muitos retiros da igreja, ministrando, e eles com a gente por ali. Mas sempre que eu sentia que eles tinham uma necessidade, que eles estavam num momento de sensibilidade, e os pais sabem sim olhar para os filhos e ver quando eles estão saudáveis, emocionalmente ou quando eles estão carentes então se você talvez não tenha toda essa habilidade seu filho tá mudando o comportamento ele tá muito agressivo uma criança muito chorona uma criança que quer saber ele fica roubando a atenção muitas vezes realmente é o que está faltando né então muitas vezes faltando limites faltando um olhar faltando essa atenção faltando estar junto então o senhor vai sempre quando nós dependemos dele, vai nos ajudar a ver. Então, não pense hoje, talvez você que é uma mãe de filhos pequenos, que você está perdendo. Na verdade, é um investimento a longo prazo, e todos os seus nãos de coisas muito legais que aparecem ministerialmente, vão refletir lá na frente, numa alegria de ver que aquele tempo que você dispensou aos seus filhos ou à sua casa, muitas vezes é o casamento mesmo, porque eu sei que hoje existem algumas mulheres tão dedicadas naquilo que fazem, então aparecem às vezes oportunidades para a mulher estar saindo de casa, né e tudo bem se o marido estiver abençoando, e tudo bem se tiver tudo em harmonia, mas se você perceber que essas saídas deixam coisas ali para trás que são importantes, então você precisa talvez rever isso, e todas as pausas né no tempo certo para atender aquilo que é importante é uma, um investimento que lá na frente você vai poder falar, glória a Deus que eu parei. E hoje eu posso dizer, graças a Deus por aquele conselho que me fez retardar a minha volta ao trabalho, graças a Deus por todos os homens e mulheres de Deus que me inspiraram a ter um olhar para aquilo que realmente é importante, porque um dia nós vamos estar realmente diante de Deus e nós vamos, nós vamos prestar conta né, para Ele. Eu me lembro que uma vez, com os pequenos, eu, tenho, eu tive uma experiência com Deus, que o Luciano estava indo para um país diferente. Eu sempre quis muito. Meu sonho quando era assim adolescente era ser uma mochileira, pôr uma mochila nas costas, e sair conhecendo esse mundão de Deus, assim queria conhecer tudo, ver tudo. e Eu me lembro que o Luciano teve uma oportunidade de estar tá indo para um outro país e eu fiquei com os filhos pequenos em casa. No primeiro momento meu coração falou: Puxa, mas eu queria tanto também, também queria ir, sabe? Mas as crianças eram pequenas, né? Não teríamos como ir, a, a família toda e eles precisavam de mim então eu lembro que eu fiquei eu estava no momento falando com Deus falando ai Deus que que especial eu queria um dia muito conhecer esse lugar né e eu falei mas eu ficando aqui em casa eu não quero ficar com o coração errado afinal de contas a gente sempre nós sempre nos vimos como um time então, quando meu marido estava indo eu ficando, é o time, né? então ele vai, eu intercedo, eu apoio, eu ajudo, eu contribuo, e então eu falei, eu não posso ficar com o coração errado aqui, então eu falei, eu quero realmente descansar o meu coração, e, e eu sei que o Senhor vai me levar a muitos lugares ainda, então na hora certa, no tempo certo, quando for melhor, eu, eu, vou, eu sei que eu vou ter as minhas experiências, então eu quero te agradecer, para quando elas chegarem, mas esse momento é o um momento de estar bem, de cuidar dos nossos filhos, e fazer com que eles estejam supridos emocionalmente, atender as necessidades, para que enquanto o pai vai, né, eles possam ficar bem. Né? Obviamente, sempre eles sentiam falta do papai quando viajava, mas eles sentiam parte desse time de oração. Eu me lembro quando né, os meus filhos eram pequenos, um dia eu comecei a ler um livro infantil, que era a história do apóstolo Paulo. E eu estava contando aquela história e eu falei, olha só, o apóstolo Paulo, ele viajava. E eu lembro que o Israel, com os olhos brilhando, ele falou, igual o papai, né mãe? Eu falei, isso, igual o papai. E o papai faz a obra de Deus. Então, eu acho que poder abençoar, ministrar o coração dos meus filhos, né, fazer com que ele se sentisse em parte, foi algo muito precioso. E nós precisamos entender, então, os tempos de investimento. Muitas vezes o casamento está ali fragilizado né? Então, às vezes é uma hora de tirar o pé do acelerador em qualquer outra área e focar ali uma atenção para que haja não alinhamento, um ajuste, os conceitos. Isso são coisas que nós vamos dar conta realmente para Deus e nós precisamos entender né, que é um ministério também cuidar de filhos. Também é um ministério ser uma boa esposa, uma auxiliadora. O ministério não está só no púlpito, não está só num lugar de destaque perante algum serviço que você possa organizar, mas... Também sermos bem-sucedidas nos bastidores. Tem um grande peso diante de Deus. Isso tem um grande valor. E eu quero falar parabéns se você é essa mulher. Que tem se dedicado nessas coisas que muitas vezes passam despercebidas, assim, sabe? Às vezes ninguém sabe o quão caprichosa você é, né? Tem mulheres que são tão detalhistas e elas esticam aquele lençol, sabe? De um jeito tão maravilhoso, elas perfumam a casa, elas limpam, sabe? De um jeito que as pessoas nunca saberão, sabe? Ela, se ela passou o cotonetezinho lá no canto para tirar a última poeira, passa despercebido, mas assim, Deus tá vendo a sua dedicação à sua casa, à sua família, o seu cuidado, sabe? Todo o investimento de amor, de zelo. Eu, Uma verdade que sempre me motivou a fazer as coisas bem feitas dentro da minha casa ou nos bastidores. É que a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você está limpando a sua casa, você pode limpar para a glória de Deus, sabe? Se você está cuidando do teu bebê, trocando as muitas fraldas, que parece que é um exercício que não acaba nunca faça isso para a glória de Deus, sabe, faça disso realmente o cuidado da sua casa, dos seus amados, como realmente um serviço que pode se glorificar a Deus, se o beber e o comer são atitudes tão instintivas e podem glorificar a Deus tudo aquilo que nós fazemos, pode glorificar ao Senhor, se nós fazemos com o coração correto, com o coração de amor, com o coração de serviço, e para Ele, sabe, ao Senhor realmente. Então, um terceiro conselho que eu quero falar, e essa parte, assim, pega para todo ser humano, porque... Nós não fomos feitos de borracha, sabe? Nós temos uma estrutura aqui, nós temos a alma. A Bíblia fala que o coração do homem é algo que, sabe, quem pode conhecê-lo. E, e a Bíblia dá, nos dá conselhos realmente de como a gente trabalhar algumas questões internas. E os homens também têm os seus dilemas, mas eu quero falar das mulheres, porque há ah, o coração das mulheres, né? Então eu quero falar sobre alinhar o coração com o coração de Deus. Esse é o meu terceiro conselho que eu quero dar nesse momento e eu tenho visto que muitas mulheres de Deus que amam o Senhor que querem fazer coisas realmente para Ele às vezes descuidam um pouquinho do seu próprio coração e acabam apresentando um tipo de serviço que não agrada o coração de Deus porque Deus ele não está muito assim ele não se importa tanto como a gente apresenta o nosso cabelo, a nossa vestimenta, sabe? É lógico que nós devemos ser decentes, esse é o padrão da palavra de Deus, não estou falando isso, mas se você comprou aquele vestido decente, sabe, super caro, não é isso que vai atrair o coração de Deus ou o olhar é de Deus para você. A Bíblia fala que seja o nosso traje interior realmente belo, porque é isso que atrai o coração de Deus, é um espírito manso e tranquilo. Então isso é bem desafiador para todas nós, pra, né? como mulheres, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho visto algumas mulheres no decorrer do, da minha experiência. E eu não quero falar só tão longe, porque muitas vezes eu tenho tombado com as feiuras do meu próprio coração. E, e eu louvo o Senhor, porque o Espírito Santo sabe, é aquele que não desiste da gente e fala, vamos trabalhar essa feiura aí, vamos fazer... Eu costumo falar de coração cabeludo, porque eu fico, a minha cabeça ela é muito... tipo Eu penso as coisas, eu vejo esse coração. né E você pode imaginar junto comigo, eu não sei se você tem tal assim, habilidade para uma cabeça, talvez infantil, que consiga ver um desenho de um coração cabeludo, mas é uma coisa feia, sabe? Você pode ver até aquele coraçãozinho bem simples, aqueles vermelhinhos, imagina esse coração cabeludo. É muito feio. né E a gente é capaz de trombar com coisas tão feias dentro da gente, uma criticidade, julgamento, sabe? Competição, são tantas coisas que a gente pode trombar dentro da gente, assim nós precisamos tomar cuidado. Já vi muitas mulheres trabalhando para Deus, com o coração amagurado, e, e, eu, e, assim, realmente, muitas vezes, como eu falei, na minha vida já trombei com sentimentos. Não esse, porque eu sempre tive essa alegria de servir a Deus, mas outras coisas feias também. E nós precisamos tomar cuidado. Lá em Provérbios 4, 23, é um, vers é um versículo que acho que a maioria dos cristãos sabem cor Acima de tudo que você pode guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. E é uma verdade muito forte. isso é, um, é algo sabe E, às vezes, a gente não guarda o coração. E a gente se apresenta diante de Deus. Sabe, de uma forma que nós não, não seremos, o nosso trabalho pede o significado, aquilo que nós estamos fazendo, porque vamos numa condição é né, onde nós não estamos realmente guardando aquilo que precisa ser guardado. O Senhor ele olha o nosso interior. Então, eu conheço desde histórias assim, de mulheres que não se casaram com pastores, por exemplo. Mais tarde, na sua nas suas histórias de vida, esses homens se tornaram pastores. E aí essas mulheres se tornam assim... Quase que uma versão opressa, sabe? Assim, tipo, meu Deus, eu já vi mulheres falando, eu não casei com pastor, eu não queria estar nesse lugar, sabe? Mas Deus é muito bom, sabe? Eu, nada foge do controle dele. Então, essas mulheres, glória a Deus, porque eu tenho visto muitas delas também hoje, são mulheres que já se permitiram ser trabalhadas. E o que eu quero falar é: se você é uma dessas mulheres que talvez você fale, eu estou nesse lugar de liderança porque meu marido decidiu, porque meu marido inventou essa história, deixa Deus tocar o teu coração. Sabe, pense assim, olha, qualquer oportunidade de servir a Deus num nível maior de exigência, de liderança, de cobrança, é uma oportunidade de você oferecer uma amostra maior do teu amor, da tua entrega, do sabe, do teu empenho para Deus, que merece todas as coisas. Então, se você é uma dessas mulheres, eu quero realmente encorajar o teu coração a rever o que está dentro de você. Talvez você, sim, não pensou uma vida ministerial, em alguma área de atuação que hoje você está envolvida, mas se Deus te colocou ali, é uma chance de você dar uma resposta pessoal a Deus. Porque sim, quando nós somos esposas, nós temos esse lugar de estarmos submissas, de auxiliarmos o nosso marido naquilo que eles têm por fazer. E se de repente nós conversamos algo quando éramos noivos, namorados, e esse plano mudou, as adequações precisam ser feitas. Né? Então, assim, se de repente o marido entendeu um outro caminho, e hoje em dia, tantas vezes, há uma manutenção de área de trabalho, de... porque às vezes aquela profissão que foi escolhida, que ela não deu certo, precisa mudar. Independente qual o trabalho, se, né, se na igreja, se, mas qualquer frente, a esposa precisa se ajustar né, e ter essa inteligência emocional de lidar com as fases diferentes. A vida é assim, é um ciclo. Nem sempre vai tudo como a gente pensou, imaginou, planejou. Mas em todas as situações, Deus pode sim né, nos dar graça e nos dar estratégias e nos dar sabedoria para que a gente lide. Então, se o teu coração tem alguma resistência em relação ao lugar que Deus tem confiado a vocês, sonda o teu coração na presença de Deus, sabe? Se esvazia vê o que está que pegando aí dentro de você. Muitas vezes eu ouvi mulheres dizendo, eu não queria estar nesse lugar, porque eu estar nesse lugar... Né, de liderança, é, assim, envolveu mudar o status econômico, por exemplo, da família. Né? Quando há um chamado, muitas vezes que um homem sente o coração queimar e fala, eu vou abandonar meu emprego e a gente vai viver com um salário muito menor, mas eu vou fazer algo que está queimando meu coração. Então, às vezes, o conforto é mexido, mas a gente precisa rever o nosso coração e lembrar, sabe? Nós somos, somos, assim, só peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem e a gente precisa desse alinhamento lembrando daquilo que é eterno. Então, assim, lembra da eternidade, sabe? Tem uma frase que nós ouvimos muitos anos atrás. Eu me casei com o Senhor, eu tinha 19 anos e nós já estávamos, então desde então, envolvidos no ministério e nós passamos muitos perrengues, assim, nessa história toda... Né, andando com Deus, mas em todas elas, assim, a graça e o favor de Deus nos tocaram, nos abençoaram, foi provisão da parte de Deus. E eu lembro que em alguns momentos difíceis, um desses, que era o nosso começo de história, nós ouvimos essa frase que dizia assim, trabalho para Deus, o salário pode não ser grande coisa, mas a aposentadoria é coisa de outro mundo. Né? Então, que a gente possa lembrar dessa verdade, a aposentadoria, sabe, em relação àquilo que, que nós teremos na, na nossa pátria celestial, vai valer a pena, e hoje a gente vê tantas pessoas que passaram uma vida juntando o tesouro aqui, a Bíblia fala que aqui, é, sabe, a ferrugem corrói, as traças estragam, os ladrões podem roubar, sabe, a gente não tem uma garantia aqui, mas aquilo que é feito no foco daquilo que é eterno, isso não será tirado, sabe, nós temos um Deus que é galardoador, ele vai presentear realmente aqueles para recompensar o empenho de cada, realmente, coração, de cada resposta para com ele. Então, permita que o Senhor toque o teu coração. Se você hoje vive um dilema sobre essa questão de como se posicionar, como ser essa cooperadora do ministério do teu marido, porque eu vejo que muitas vezes isso tem sido um problema em algumas famílias, eu quero pedir que você tenha humildade, sabe, de se lançar na presença de Deus e deixar que ele trate o seu coração, que ele te mostre aquilo que você precisa realmente abrir mão, talvez, para que você... Assuma esse lugar de quando você estiver diante dele no tribunal, sabe, você vai poder falar, falar assim, Deus, eu te dei a minha, a nossa resposta é pessoal, eu sempre pensei isso enquanto esposa de um grande homem de Deus, meu marido é um homem que me inspira a amar ao Senhor, ele é alguém que me inspira sempre a esticar e a crescer, e muitas vezes eu me senti desafiada de estar de um homem, ao lado desse homem de Deus, assim, muitas vezes, quando a gente ouve a história de grandes homens de Deus, sabe, falam: Uau, olha só o que Deus fez. Os bastidores dessas histórias, sabe? Só quem tava ali que sabe. Então, assim, é muito lindo quando a gente vê um pastor. E meu marido, ele sempre foi alguém que ele tem um coração muito a assim, ser abençoador. E às vezes eu não entendia quando nós nos casamos, ele estava muito à minha frente, assim, no relacionamento com Deus. E eu me sinto correndo assim atrás, e isso é uma bênção para mim, porque eu sou desafiada a crescer, mas sempre e eu me lembro de algumas vezes que ele dava carro e ele sempre falava assim olha Kelly o senhor está falando e eu falei eu não sou louca de falar se Deus falou vou falar não eu sempre falava essa resposta para ele Deus falou falou com você Amém faça só faça mas nem sempre no nosso começo de história eu tinha toda a alegria eu ficava assim meu Deus eu casei com um homem meio será que ele é normal será que sabe mas logo logo na sequência de, dos primeiros eventos Deus sempre honrou tanto a fé dele e a obediência dele que eu fui vendo que o negócio era bom né? que o negócio dava certo, se você obedece a Deus, está tudo certo. né Mas, às vezes, nós, como esposa, nos sentimos desafiadas. né Eu me lembro as primeiras vezes que eu ministrei a Palavra de Deus para um grupo de mulheres mesmo, em retiros pequenos, eu cheguei tremendo, e né? eu tinha meu marido ali, vai eu me lembro que ele me escreveu um bilhete. A primeira vez que eu fui sair para ministrar no retiro de mulheres, e ele falou, olha, fica tranquila, lembra que a maior força do universo, eu lembro até hoje, está dentro de você, ele vai usar, então, esse encorajamento, sabe? Isso é, é muito especial. Mas se você, como uma mulher, como uma esposa, toma só essa postura, de frear, de não ajudar, de não ter alegria, sabe? Você está roubando as forças daquilo que está sendo feito para Deus, sabe? Você está diminuindo a força de um ministro do Senhor. Então, isso é muito sério. né? Nós, como esposas, precisamos dessa sabedoria realmente do alto. Mas eu quero te encorajar, ajuste o teu coração. Lá no Salmo 51, no versículo 6, a Bíblia diz assim: Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Eu gosto muito dessa dessa verdade, dessa porção da palavra de Deus, que Deus sabe tudo, sabe? Nós, como tem, quando temos filhos menores, assim, você sabe, começa a aprender a ler o seu filhinho, assim. Você sabe se ele tá feliz, você sabe se ele gostou da comida, porque você vai vendo as carinhas, você vai vendo... Mas é tão gostoso quando, mesmo sabendo que o papá tava gostoso, a, a criança olha para você e fala, mamãe, tá tão gostoso, sabe? A gente saber daquela verdade que tá dentro do coração do nosso filho ou eu me lembro na adolescência quando começaram alguns conflitinhos né no coração dos meus filhos eu bati os olhos eu sabia que eles não estavam legal às vezes já até mais ou menos sabia o que tinha acontecido quando tinha tido uma ocorrência com os amigos ou tal, alguma situação né, de que, não, que eles estavam sofrendo ali, muitas vezes eu sabia, mas eu amava quando eles vinham e abriam o coração comigo, mãe, estou tão chateada, você pode me dar um conselho sobre isso? E Deus não é diferente, a Bíblia fala aqui nesse salmo que Deus ele tem prazer, ele se agrada da verdade do nosso coração. E ele espera, e eu acho interessante que ele fala assim, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então eu vejo assim uma, uma proposta de terapia aqui. Deus está falando, olha, eu tenho prazer na verdade do teu coração. Pode ser uma verdade feia de um coração precisando de depilação? Pode, mas Deus tem prazer na verdade do teu coração. Ele quer que você vá lá e fale, Deus... Sabe esse coração que você já sabe exatamente o que está aqui dentro, então? Mas eu quero falar com o Senhor mesmo assim. Eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor tudo conhece, mas eu me encontro angustiado, eu me encontro frustrado, eu me encontro... Deus, eu estou assim, eu estou me sentindo tão crítico, eu estou me sentindo tão carnal. Deus, Deus tem prazer e Ele fala assim. nesse lugar, nesse oculto, quando você está lá no seu tempo com Deus, escondidinho, Ele fala, você vai conhecer a minha sabedoria, sabe, nada como andar com o médico dos médicos, o terapeuta dos terapeutas, que ele vai manifestar né, a sua grande sabedoria nessa hora, porque quando você vai para a presença de Deus, ele vai alinhar o teu coração, sabe, conforme os preceitos dele, conforme a, o toque especial, sabe, que só ele pode fazer dentro de você, e eu quero te encorajar a ter essas experiências. Talvez você já tenha tido muitas. E eu conheço também, a nossa vida é cíclica. Às vezes a gente está num momento muito legal com Deus, está tudo tranquilo. Tem outros momentos que nós nos sentimos desafiados. Porque às vezes tem uns problemas que acontecem tão perto da gente, na nossa vida, na nossa família. E às vezes a nossa própria fé, mesmo sendo um líder, você às vezes é questionado e você se sente em lugares que você precisa também da ajuda, realmente do toque de Deus, do abraço daquele que está do teu lado. né E eu quero te encorajar, realmente corra para esse lugar. Deixa Deus degustar do teu coração quando ele for bom e cheio de alegrias, e cheio de vitórias, e cheio de boas coisas, mas também quando ele estiver ruim, porque Deus tem prazer, não é no bom coração, nas boas, é no teu coração, é no teu sentimento. Então, se relacione com Deus, usufrua dessa terapia, que desse lugar aí que você vai no secreto, no oculto, e ali Deus vai manifestar a sabedoria dele para você, te dando estratégias de você lidar com esses sentimentos e alinhar o teu coração. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência que ela mudou a minha forma de realmente servir a Deus. Eu me casei, como eu já falei, repetindo, né? Eu casei com 19 anos, então meu marido já era um pastor muito novinho, com 22 na época. Um jovenzinho servindo a Deus ali com todo o coração. Um moço já muito, assim, profundo nas escrituras, já tinha estudado muito. Mas começando ali o ministério pastoral, né? E também com muita graça, muita dedicação e eu era eu me sentia naquela época como uma bela adormecida do reino de Deus eu me sentia mais a esposa do pastor realmente do que uma pastora o oh, meu coração ainda não tinha sido tão despertado a servir, mas não por falta de vontade, mas porque eu me achava incapaz, assim, naquele momento que eu casei, eu olhava para as pessoas, eu olhava para a igreja e falava, gente, eu sou uma menina. Eu olhava as nossas ovelhinhas, que eram já 100 horas, eu falava, o que, que eu vou falar para ela quando ela vier me pedir um conselho sobre a fase de maturidade, os, os conflitos que ela possa estar vivendo, eu me sentia, eu tinha medo de tudo aquilo. Mas glória a Deus, porque o Senhor desperta os belos adormecidos do reino de Deus. E eu tive uma experiência com Deus, aonde eu comecei a então, me envolver mais com a igreja. E entendi que eu era um instrumento na mão dele, que ele ia me usar... E muitas vezes eu estava dando conselho para as pessoas, quando, dando aconselhamento pastoral, e eu falava, gente, espera só um pouquinho que eu quero escrever isso, porque eu não quero esquecer, sabe? Porque eu falava coisas que não vinham de mim, realmente, sabe? Eu me lembro de várias vezes que eu dei conselho e eu falava, uau, Espírito Santo. E eu falava para a pessoa, eu falava, olha, isso aí é Deus que está falando para você, sabe? Porque eu nem sabia disso, eu também estou pensando agora, isso é demais o que Deus está te falando, aí, olha, guarda no teu coração, porque isso veio dele mesmo. E foi uma experiência muito gostosa de eu ver que eu poderia, sim, ser um instrumento e me deixar ser usada mesmo, sendo nova, é lógico que na medida que eu amadureço, eu valorizo muito esse processo de maturidade e eu sei que hoje, quando faço as mesmas coisas que fazia 25 anos atrás, eu posso fazer com um pouquinho mais ainda, né, de segurança, a experiência te traz uma certa mas nós podemos uma certa confiança, um certo, né, mas Deus continua sendo o centro e é ele que me move da mesma forma até hoje. E se você é, uma, é alguém novinho no ministério, eu quero te falar, ouse descansar no coração de Deus, realmente nesse lugar de dependência, porque Ele vai te usar de uma forma poderosa. Né? Creia que Ele vai colocar as palavras na tua boca, que Ele vai dar o amor que você precisa, a paciência que você precisa, e você vai dar, vai vencer. E, mas chegou um momento desse início, então, de ministério, que nós tivemos uma situação, nós morávamos em uma cidade do interior do Paraná, e aconteceu lá uma fofoca, começou a rolar uma fofoca dentro da igreja, né? Espero que aí onde você mora, na sua cidade, no seu estado, não aconteça essas coisas, né? Porque afinal de contas, não deveria acontecer, mas acontece em alguns momentos. E começou a rolar uma fofoquinha, assim, dentro da igreja tal. e tal. E chegou aos nossos ouvidos. E essa fofoca era, ela era, falava sobre, eu, sobre a minha pessoa e o meu esposo, sobre o nosso relacionamento, algo que era uma mentira. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, mas como assim? Que criatividade é essa? Como que esse povo inventa uma coisa nada a ver? Assim? E a gente começou a fazer um serviço de investigação, porque como pastores também a gente queria corrigir aquela atitude das pessoas ficarem falando algo, primeiro, que não era verdade. E nós estamos falando, mas de onde você ouviu isso? Porque isso não confere, isso não é verdade. E a gente foi fazendo então o serviço de 007, assim, vendo quem é, por onde aquela fofoca tinha passado, e falando para os irmãos, falando, olha, a gente quer falar, que isso não é, não é verdade. E tal, e a gente foi perdoando as pessoas, assim, tipo, ah, Deus perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, isso não é verdade, amém isso não vai nos tocar o coração, vamos seguir firme, até que a gente chegou na, aonde nasceu a fofoca. Quando a gente chegou no ponto de início, eu fiquei muito mal, porque a pessoa que tinha falado aqui era alguém que eu considerava muito, assim de, porque dentro do rebanho, às vezes, vocês algumas, têm algumas famílias que acabam ficando mais próximas pelo trabalho, pelo envolvimento do ministério, às vezes, perto, e tem pessoas que se aproximam mais, e eu tinha um nível de confiança nessa pessoa que falou isso, sabe? Eu me senti traída, eu me senti ferida, eu achei aquilo assim um golpe baixo. E tive que perdoar, obviamente, mas aquilo me sabe? me causou assim um sentimento muito ruim. Eu permiti que naquele momento algo ruim entrasse no meu coração. E em vez de olhar para para o momento de fraqueza, para o erro da pessoa que todo mundo pode fazer, eu já trouxe aquilo para dentro assim tipo do contexto de igreja. Eu falei, está vendo? Olha só, isso assim, o meu coração, o meu sentimento. Eu falo, tá vendo? Olha o que acontece, a gente vai servir a Deus. E a gente fica nesse lugar, as pessoas falando mal da gente, sabe? Colocando em xeque o nosso caráter, o nosso proceder. E eu, na, naqueles dias eu ouvi uma frase, que era alguém fazendo uma citação de um livro, e essa pessoa dizia assim, é, a igreja é igual a arca de Noé, nós só suportamos o mau cheiro de dentro, porque lá fora é o juízo, ou seja, né, não é uma opção. Então a gente fica aqui aguentando os fedozinhos alheios, e aquilo... Mas como uma luva, sabe, vestiu meu coração todo maltrapilho naquela hora, todo quebrado, né? E eu falei, é verdade, gente, é verdade, a igreja é isso, a gente tem que aguentar o um mau cheiro, porque, cara, a gente não tem opção, vou ficar aqui aguentando o um fedorzinho. Olhei, e aquilo assim, nossa, foi algo... Que dentro de mim fez muito sentido. E eu tinha um grupo de moças naquele período. E eu me lembro, eu tenho essa memória, eu me lembro da sala, me lembro da luz, me lembro do sofá estampadinho, que era o sofá da nossa casa. Eu me lembro as moças todas me olhando, esperando algo que pudesse tocá-las. Né? Deus é tão bom que Ele nos usa apesar da gente mesmo. Mas olha, eu me lembro, eu sentada e falando, gente, quero falar para vocês hoje algo que é tão verdade. Que a igreja é como a Arca de Noé. E a gente só aguenta o mau cheiro de dentro, porque lá fora é juízo. Então é assim, ó, a gente é tudo assim mesmo, difícil de lidar e tal. E eu me lembro as meninas me olhando assim com uma cara de ação, né? Tanta coisa boa na palavra, tanta coisa que podia ensinar aquele dia, mas é, a Bíblia fala que a gente, a boca fala que está cheio o coração. Meu coração estava cheio de indignação e de revolta. Então, segui a minha vida e, e, e passou um tempo... E eu lembro que aquilo eu superei, superei assim, falei, tem que seguir, tal, tal. Mas passou um, um, um período e eu estava orando diante de Deus. E eu estava me sentindo naquela, sabe, os momentos que, onde o ministério tem aquele certo, eu estava me sentindo um pouco pressionada de novo, estava me sentindo desafiada. E eu fui falar com Deus, essa oração aconteceu um período depois dessa primeira experiência, ali onde eu li, falei com as moças. E eu me lembro que eu fui falar essa frase linda para Deus. Falei, sabe Deus? Quero te dizer, hein, que a sua igreja é comarca de Noé. Olha que brilhante, né? Olhei para o Senhor lá assim, no fundo do meu coração. Eu falei, falei, porque a gente só aguenta o um mau cheiro, né? Porque lá fora realmente não é uma opção, lá fora é o juízo. Quando eu falei isso, gente, eu achei que eu fosse morrer, de verdade. Quando eu falei isso, eu escutei uma voz, e essa foi uma experiência muito forte. Eu não me lembro de ter tido a mesma experiência com Deus, assim, tipo, do jeito de ouvir a voz de Deus como eu ouvi naquele momento. E o que eu escutei foi. Quem você pensa que é para falar assim da minha igreja? Quando aquela, essa frase ela ressoou dentro de mim, que eu não sei explicar de onde, como que ela era tão audível e forte, mas me deu um temor, que eu, eu tinha medo de respirar, eu achei que eu fosse morrer naquela hora. Eu me lembro que eu só pus a cara, eu tinha um carpete, assim, no tipo, um, um, uma forração no meu quarto, a gente tinha né, mudado, eu me lembro da forração, eu lembro que eu taquei a minha cara no chão. E eu só respirava, porque eu tinha medo que, naquela hora, eu sentia, se ele quiser me matar, ele vai me matar agora aqui. Eu vou morrer. porque Daí eu, eu não sabia o que falar para ele, porque aquela pergunta ficava ressoando dentro de mim quem você pensa que é. E eu queria dizer, nem foi eu que falei, Deus, foi um autor aí que falou essa frase, eu tô só repetindo. Sabe como você quer dar uma desculpa, que você quer, sabe, sair daquele lugar, mas eu sabia que Deus estava falando comigo, eu sabia que Ele estava confrontando o sentimento do meu coração naquela hora, e eu lembro que eu fiquei ali respirando, quietinha por um tempo, sem coragem de abrir a minha boca, e só fala até que de repente começou a ressoar dentro de mim tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E até que eu criei coragem de falar, perdão, Senhor, perdão. E aí, quando eu pedi o perdão, assim, que eu algumas vezes eu repeti, o Espírito Santo começou a ministrar a minha vida e o Senhor falou, eu amo a minha igreja, o preço que foi pago pela minha igreja é algo muito especial, foi o sangue do meu filho e você precisa entender que a igreja é preciosa e que você fazer parte disso é uma, realmente uma honra e o seu coração precisa ser corrigido não é não está certo e eu quero que você entenda que tudo que você faz pra, na igreja na sua vida você faz para mim porque naquele momento quando eu fiz essa declaração para Deus é porque eu estava sentindo além as experiências foram so, sendo somadas e eu me lembro que eu, eu era jovem ainda, e aí eu lembro que se eu vestia uma roupa um pouco melhor, que eu ganhava na época das minhas primas, eu tinha que ouvir, nossa, hein? Custou caro. E daí eu falava, gente, eu ganhei. E aí eu ficava explicando para as pessoas. E às vezes a gente estava com uma, tipo, se a gente estava com um carro mais velho, tipo, mas vocês não têm fé? E parece que a gente sempre fica naquele lugar de cobrança, eu era uma menina, e eu me sentia assim impressionada. Foi me dando uma grande tristeza de estar nesse lugar. Eu falava, gente, eu estou servindo a Deus, eu não queria ter que ficar lidando com essas picuinhas. Mas a, a criança, no caso, era eu, porque me ligava e me importava. Mas depois dessa experiência, uma nova versão de Kelly sabe surgiu, na verdade. Porque aquele dia Deus falou para mim, você precisa entender algo. Tudo o que você faz, você faz para mim. Sou eu que te julgo, sou eu que te aprovo ou te reprovo. Eu conheço o teu coração. Então, você vai levantar desse, desse lugar e você vai ajustar o teu pensamento, o teu coração comigo, e eu não estou dizendo aqui que você não tem que se preocupar com aquilo que as pessoas vão dizer no sentido do teu testemunho. Como eu falei inicialmente, nosso testemunho precisa realmente é, exalar o bom perfume de Cristo. A forma como falamos, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nos vestimos, precisam glorificar a Deus. Existe um proceder, não estou falando contra isso, mas eu quero que você entenda, o meu coração foi alinhado, porque eu vou fazer tudo aquilo que aprendi a fazer, mas agora não mais, esperando a aprovação dos homens, nesse sentido, se eu estou fazendo aquilo que é correto, eu não preciso me importar, sabe, realmente com essa criticidade alheia, com essa com esse levante, e hoje em dias de redes sociais, então, isso, sabe, se tornou um lugar, assim, que muitas vezes você está fazendo algo, e vem as críticas, mas se você está sendo coerente, se você está sendo fiel aquilo que Deus te colocou para fazer, né e você está cuidando daquilo que você entende que é necessário, descansa o teu coração, né? faça o que Deus te chamou para fazer, faça em família isso, considere os ajustes e seja uma mulher que realmente vai poder ter ali né, o seu ao seu galardão bem especial e muitas vezes eu realmente eu entendo que é esse fazer para Deus muita uma grande parte acho das mulheres vão ter todas esses, esses essas ações escondidas, não que os homens não tenham, né, mas muitas vezes o ministério o trabalho do homem acaba se tornando um pouco mais público assim, porque eu acho que o que é o lugar mais íntimo que nós temos, a nossa caverna mais especial, são as nossas casas, são os nossos lares, e nesse lugar nós precisamos frutificar realmente o espírito, as, os, precisamos manifestar o fruto do Espírito Santo. Que é a paz, a alegria, a longanimidade, a bondade, a paciência, a mansidão, sabe? Esse é o nosso primeiro lugar, o nosso primeiro ministério, como mulheres, e também como homens, obviamente, é cuidar bem da nossa casa, para que nós estejamos aptos para poder fazer qualquer outra coisa. E eu sei que as mulheres passam boa parte, né, assim, da, da, da, do seu ministério, do seu trabalho nesse lugar, mas lembre que os olhos de Deus tudo vem, né? E quando você faz bom investimento, porque, às vezes, quando a gente está fazendo algo, às vezes, aquele começo que é esse cuidar das crianças pequenas, esse não talvez não viajar e ficar ali cuidando realmente do bom andamento da casa, é, cozinhando e, enfim, fazendo esses trabalhos, às vezes pode parecer realmente que não valeu a pena, mas lá na frente, tudo isso vai fazer grande diferença. Né? Eu tive uma surpresa tão letoura, já quase acabando aqui, mas eu vou contar essa última história. Eu me lembro quando meu filho saiu de casa, e eu fui visitá-lo, fui fazer uma surpresa, onde ele estava estudando, numa, né, numa outra cidade, eu cheguei sem que ele soubesse, num outro país. E eu cheguei de surpresa para fazer um batidão. Falei, quero ver a vida real agora do meu filho fora de casa. Vamos ver como a vida é, como a vida acontece, longe dos olhos do pai e da mãe. E eu, então, eu lembro que eu entrei no apartamento que ele estava morando no período, e eu fiquei chocada. Fiquei chocada porque... Meu filho sabia fazer as coisas, mas ele não tinha muito hábito de fazer. Ele era muito novinho, no período estava com 18 anos. Eu falei: "Não sabia se ele realmente consideraria todas as coisas que eu tentei passar para ele". E quando eu fui verificando que estava tudo limpo, tudo organizado, eu abri os guarda-roupas, eu fiz realmente uma vistoria Gente fino, assim. Falei, vamos ver. Ah, fui abrindo, as coisas estavam dobradas, as roupas sujas estavam no cesto. Ele ainda fez um almoço para mim, que foi muito saboroso. E eu estava, assim, chocada. Eu falei, uau, eu queria ver aquilo mesmo. Mas quando os meus olhos checaram aquilo, né, eu falei, nossa, filha, eu tô tão feliz. Eu falei, Isra... Como que você... Nossa, eu estou tão... Filho, realmente foi você mesmo que organizou e tal? Ele sim, mãe. Porque ele morava, tinha alguém que dividia com ele. Falou, eu, meu amigo, né? E a gente tem cuidado, assim. porque a gente conversou. E tanto a minha mãe, quanto a mãe do meu amigo, né? Então, que eles estavam juntos, ele falou... No, nossas mães eram muito caprichosas, então a gente não dá conta de morar num ambiente bagunçado, a gente não gosta de ficar. E aí ele falou que nos primeiros dias ele tirava a calça e jogava, e aonde caia ele falava, viva a liberdade! E daí depois, ele falou, passava meia hora, ele falou que juntava a calça e falava, ai, credo, essa calça aqui não está dando. Então, realmente, aquele ensino, aquele investimento de você mostrar realmente como as coisas que são, né, como devem funcionar, enfim. Né? E isso é um pequeno testemunho, mas eu tenho certeza que se você faz com o coração correto, faz para Deus aquilo que você faz, discernindo o tempo e o modo, vai ter um momento que você vai ter mais autoridade para você poder falar realmente. Né? Até hoje eu me sinto assim, porque eu consegui nesse momento eu queria muito ter feito outras coisas quando os meus filhos eram pequenos mas eu procurei me dedicar né a realmente aquilo que eu entendia ser mais importante e hoje quando eu falo sobre educação de filhos sobre o cuidado né com no relacionamento matrimonial são coisas que nós atentamos nós nos dedicamos em fazer então eu sinto segura sabe eu me sinto tranquila para falar dessas coisas porque eu sei que se nós seguirmos os preceitos bíblicos, se nós seguimos aquilo que nós temos aprendido, funciona. E eu pude ver funcionar pela graça, pelo favor de Deus dentro da minha casa. Então eu quero te encorajar. É, nós estamos encerrando e eu quero que você possa olhar para o teu coração nessa hora. Você que é um líder homem, que Deus te abençoe e continue te usando. Mas esse momento é especial para sua esposa, para né, as mulheres da tua família. Talvez você ainda não é um, é um líder jovem, não, ainda não casado. Mas já ore para que Deus te dê uma mulher que tem um coração correto, um coração de serva. E aí eu quero fazer essa oração pedindo que o senhor nos ajude eu vou me colocar porque eu continuo né eu continuo sendo uma esposa de um grande homem de Deus eu continuo sendo mãe de dois adultinhos maravilhosos adultos né vou até tirar o diminutivo que eu tenho essa mania, mas são dois adultos hoje meu filho já é casado nós estamos aguardando a nossa netinha chegar eu tenho uma filha também de 19 anos que é uma mulher de Deus né e eu, eu me sinto é, eu sinto que eu ainda estou nesse lugar de saber ser, ter uma postura e ter um, né, o meu serviço a Deus, honrando a, a, ao meu esposo o nosso chamado como família, também sendo uma fonte de conselho e de inspiração para os meus filhos e para toda a nossa igreja, enfim, eu quero ser uma testemunha viva desse amor de Cristo. Eu, algum tempo atrás, eu encontrei um Senhor, e Ele fazendo coisas lindas para Deus, eu perto de, passando já era quase nos 80 anos, e eu perguntei para ele, eu falei, puxa mas você já fez tanto para Deus? Por que que você não fica na sua casa, né? Porque se você não aproveita agora, tipo, descansar um pouco, ele já tá, mas um senhorzinho, ele falou: eu decidi no meu coração que eu não vou parar, porque eu quero mostrar para todo mundo que Jesus funciona até o fim. Então eu tomei isso para minha vida. Eu falei, gente, a nossa, que a nossa vida possa realmente brilhar isso e que a gente possa mostrar que Jesus funciona sempre. Amém? Então, se você é uma mulher, o seu, seu coração precisa ser alinhado em relação ao teu chamado, ao teu serviço. Aonde né, Deus tem te colocado para fazer a diferença, para brilhar a luz de Jesus, mesmo que seja esse momento no interior da sua casa. Eu quero que você possa permitir o toque de Deus agora. Que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você se encontra, talvez triste, abatido, angustiado, sabe? eu quero que você se permita ser tocado pela presença de Deus nesse momento. Eu creio que o Senhor vai te encontrar nesse lugar aí, aonde você está né, disponível para esse toque. E eu quero orar, então, com você. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor chama homens e mulheres para o serviço ao Senhor. é uma grande honra, Deus. Nós, como filhos, podemos dar essa resposta a Ti, através da nossa doação, né, através do nosso empenho. E eu oro especialmente pelas mulheres nesse momento, que estão né, muitas vezes ao lado de homens, que têm sido colocados em lugar de, de trabalho, que muitas vezes as desafiam. É, as, pode ser algo que hoje parece tão difícil para elas de serem essas apoiadoras mas o Senhor é um Deus realmente maravilhoso, que conhece os nossos corações e eu quero apresentar a cada uma das minhas irmãs, dessas mulheres de Deus diante do Senhor e pedir que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, inclusive no meu coração, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que nós possamos nos tornar tudo aquilo que o Senhor tem sonhado ao nosso respeito, Senhor, nós não queremos aceitar que os nossos sentimentos ruins, o nosso ego, Senhor, o nosso orgulho, o que quer é que possa estar dentro de nós, esse senso de competição, senso de justiça própria, o que quer é que possa nos levar longe daquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor possa nos ajudar realmente a lançar fora todas essas coisas aos Teus pés, nós pedimos perdão por todas as vezes que temos dado vazão aos sentimentos em vez de nos apegarmos às tuas verdades, à tua palavra e eu quero pedir, Pai, que se há um abatimento um cansaço, uma frustração no coração de alguma das minhas irmãs nesse momento, que o Senhor possa tocar esses corações, trazendo um sopro novo, trazendo um novo, realmente um novo gás do no interior delas, que elas possam se sentir abastecidas, fortalecidas que o teu querer Senhor venha queimar no coração dessas mulheres, para que elas possam cumprir realmente todo o propósito que o Senhor tem designado para cada uma delas Obrigado pelo privilégio de podermos ser suporte, Senhor, nas nossas casas, nas nossas igrejas Senhor, e naquilo que o Senhor tem sonhado ao nosso respeito, que o Senhor possa usar verdadeiramente dentro dos nossos dons e talentos, que nós temos alegria, Senhor, de nos mover realmente para a glória do Teu nome, Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui e que o Senhor continue a fazer infinitamente mais do que aquilo que nós já pudemos enxergar, Senhor, dentro daquilo que o Senhor tem para nos usar, e para que nós possamos contribuir com a implementação do Teu reino na face da terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente.